Oi pessoal, aqui é o Cartola. Vou falar para vocês como renderizar o projeto de vocês no Kdenlive, tá? Então estou aqui com o um projeto aberto e finalizado. Como é que eu faço para gerar o meu vídeo final? Não é salvar, ok? Salvar, a gente salva o projeto como um todo, ok? Isso gera um arquivo pequenininho com extensão .cadenlive que vai guardar basicamente as informações de que clipes eu estou usando, a posição deles na linha do tempo, em que ponto eles foram cortados, e por aí vai. Para gerar o vídeo final, eu tenho que renderizar. Clicando aqui, vai abrir uma janelinha. Aí a, gente, aí a gente escolhe aqui o lugar onde a gente vai salvar, o nome do arquivo, depois escolhe o formato, um formato muito usado hoje em dia é o H264. Depois a gente escolhe aqui a qualidade do vídeo e do áudio, vou botar aqui 128 para o áudio, que é a qualidade de CD. E aqui embaixo a gente escolhe se a gente vai gravar o projeto inteiro ou só uma zona selecionada. Escolhido isso, a gente manda renderizar para o arquivo. Essa zona selecionada, deixa eu sair daqui para explicar mais para vocês essa zona em azul aqui, que eu posso movimentar para um lado para o outro. Posso alterar o tamanho dela, posso botar o cursor da linha do tempo aqui e marcar aqui o final dela. Vou botar aqui e marcar o início dela. Esticar ela, fechar ela. E isso vai permitir que a gente gere um vídeo para testar um trecho do nosso trabalho. Ah, não estou conseguindo ver adequadamente aqui na a visualização Se o efeito está saindo legal. Se o áudio está sincronizado com a boca de quem está falando. Então eu gero um vídeo final para ver se isso está legal. Ok, voltar lá. Se eu selecionar a zona. Ele vai renderizar só esse pedacinho aqui. E aí eu mando renderizar para arquivo. Aí ele vai gerar esse arquivo aqui. Começa a trabalhar. E a partir de certo ponto, ele me dá uma estimativa de quanto tempo falta. Como esse trecho está muito pequenininho, ele deu a estimativa logo até. Mas normalmente demora um pouquinho mais. Depois que ele zera, ele fica um tempinho gravando em disco, até dar um ok final dizendo que o vídeo está pronto. Finalizou, agora eu posso ver o meu vídeo se eu quiser. Se eu quiser, eu mando ele gerar script. Clico aqui, gera um script, aí ele dá um nome para o script também e coloca lá. Está dizendo que já existe, se eu quero sobrescrever, sim. Aí ele criou um script aqui. E aí eu posso gerar vários scripts. E botar isso para rodar depois, no momento adequado. Se eu quiser, por exemplo, deixar vários vídeos para gerar durante a noite, eu posso fazer isso por aqui. Ok? Então é isso, até a próxima, um abraço!